É galera, eu sei que eu tô meio sumido, mas é porque eu tô trabalhando muito, tipo, muito mesmo. Tô desde janeiro na correria aqui com a Pixel Burger que eu ajudei a abrir. Que aliás, tem uma burgueria sensacional. No meu tempo livre assim eu pegava para desenhar, para quem não sabe eu desenho e até consegui uma exposição na IFRJ, que eu não consegui, aliás, na minha própria exposição. Eu também fui para Santos para tomar café. É, basicamente só para tomar café. Bom galera, é isso aí, eu acho que eu voltei, não tenho certeza, não sei se vou conseguir fazer mais vídeo, mas porque que eu vou ficar desenhando, sei lá. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, faz toda essa parafernália aí e até mais.